Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, um kitnet no Bronx, já bastava pra mim ir pra Dita No peça ajuda em vão, a força entende se recusar. Troquei de blusa. Depois de algumas casuais dando clássico como um sample de James Brown Ou aquela do Chuck Berry ou Johnny B. Goode More money, more problems ou Boys in the Hood Um passeio pela calçada da fama Por um dia eu se contenta com rodear o bairro De vigia, paradoxo Bem eu trouxe aço inoxidável Atinjo o limite do claro e não sou partidário Surfando bases me concentro no inexplicável Moro no primeiro andar de um prédio passageiro Sinto o cheiro de erupção cutânea Babilônia fez do homem sua própria queimadura Estrutura deformada Pune vulcânica, magnética, no fim somos bota alguma Eu também vim de lá, já fui a fonte do rejuvenescimento Hoje fujo do declínio Sob alguns mauros e Pedro Paulos Me encontro fixo na amplitude, sabotando raciocínios Vim pra sabotar, de tá, uh, tá, tá. bandana Nem monge budista se passa de santo, tô quase puxando a katana De longe minha vista, vem massa racista que cai quando vira as arcana. Sou filho do como é boca de lobo inspirado em criouro cigana E o filme passando na tela do seu telefone O um dois nem me viu, passa a bola do fone Consome. Fica a dica, fica de olho no super-homem Não vem voando não, o santo cobra Quem se dobra de trabalho no final degusta obra já Uma manifestação de vibração celestial cinco d já tá rolando e com a napa no sal Vejo a maca do indulgente no estado full terminal Recebi um gole do santo pra salvar do funeral Vida é um umbral pra quem não sabe viver Vale a pena ver de novo se tratando de vocês Eu pequei logo eu assumo, presumo que perdoar Seja o um gesto mais humilde de quem nasceu pra ele. Chão, coroa de arruda, e se o progresso não der certo peço que Deus nos acuda. Peço que Deus nos acuda. Toca na alma como faz o pandeiro. toca na alma como faz o pandeiro. Viva a vida longe de roteiro. Toca na alma como faz o pandeiro. Viva a vida longe de roteiro